Mas se não quiser, novamente, votam então, sim! Obrigado, O que eu posso dizer é assim, se não compartilhou, se não acreditou inicialmente, se, se não comprou conosco, infelizmente na hora de beber água limpa, eu acho que a gente tem que dar o privilégio às pessoas que encararam junto conosco e brigaram por nós desde o início. Agora então, só para resumir, para quem não acreditou, a resposta está aí. É, a resposta está aí. Se quiser e unir por cima, são bem-vindos, mas eu não quiserem novamente, só, então, sim. Se dizer e unir